Aqui eu, eu, falo, hein? Eu, eu quero ver o ah. meu nome meu. Como Rafael. que é o nome dele? Oh. É Rafael ah. Fala bem, Rafael. Rafael. Rafael Lá em casa tem a Rafaela Rafael. Ah, na casa é. dele tem Rafaela ah, Tem a Rafaela, e aqui está ah, o Paulo, Paulo, né Paulo? Pergunta Como que ela chama inteirinho o nome? Ah. Rafaela Sintra Sattler ah, e, e, o, e o Rafael? Você é Rafael do quê? Mendonça? Rafael, Rafael Mendonça? Cândido Garcia Garcia tá. Ah é, é. Esse Rafael Ele suda onde, Dona Lourdes? É, ele ainda não, não conhece é, a escola A escola não, ainda não foi na escola não Eu tava pensando que esse, a, a escola é o uniforme dele? Não, não não. Vai levar é. ele é é. na Oi, escola. É. É escola, escola É O Rafael Não, a não Olha lá a lá, ó Rafael. Ah, é, ó <risos> Ah, é. eu vou lá falou. Valô, você... Rafael, vai Valô. É. Rafael, olha lá a pipa lá ó. É. É. olha lá a pipa lá ó. Zé Carlos você é um vencedor hein rapaz você viu que história bonita nós tiramos do senhor Raul? você viu? ele foi seu patrão, viu? É, foi, foi Cê... Traba... eu trabalhei 18 anos pô. 18 anos? eu aprendi a trabalhar com ele Ajeitado, de ver, né? De, de, de. de boa. Eu quero tirar mais história com ele, viu? Eu ele tem facilidade de ele, falar. Ele, ele é tranquilão. Dia você vai lá na casa dele ali, mora aquela dinamérica Zevedo ali. Eu você pegou essa rua ali, ó. A, a primeira esquina é a esquerda. Ah, a segunda casa lá direita é a dele. Quem foi de Lamérico? De Lamérico Azevedo? É. Lamérico Azevedo foi o farmaci. Aqui, né? É aqui. É. é. Cê, e o Paulo, você conhece? Paulinho? É. Paulinho é o fria. É Esse é, é, é o dono da bola. É Paulinho. Ô Paulinho, tira essa massa só pra eu ver o seu rosto direito. Não tem problema. Aí, ó. Aí nós estamos aqui, ó. Aí, ó, ô Paulinho aí, ó. E o que, que foi na sua mão? Mostra a sua mão aí, o que, que foi? Picarinha de cana. Né? A dentro de você picar a cana, você picou os dedos? Como é que foi? Agora tá aqui. Ô Roberto. O marido tá te procurando para pôr uma barra pelo lá, ó. Vamos lá, passa de cá. Eu tô, eu tô conversando aqui, ó. Oh, passa de cá, Bertão. Não, eu tenho grado o sorriso. É, tá com o pneu vazio, rapaz. Ainda botou o Solíva para consertar a bicicleta dele. É. O Betão. Ah, a, é, a, a vida, a vida, a vida ela, ela prega peça, né? Porque, você vê, para enfiar a mão na cadeira de cana, é. cortou, os, cortou a mão. Cortou os dedos aí? Cortou a mão. E, e você foi subir vi, lá, não, no, lá no telhado? A boca dela? É assim a boca dela. Quando já... eu vi eu já estava picado lá. Você saiu doido? Não, nem desmaí não. Eu fui lá ver os dedos dedo picados em mim. E quem estava com você lá? Ninguém. Você estava sozinho lá? E Deus? Você tinha quantos anos? 16 anos, anos. Né? e né? meia da manhã. E você tirava leite? Aí agora você tira leite só com a mão. Só com a mão. É, é isso aí. Eu já piquei capim demais. É perigoso aquilo. Eu né? outro aí, outra vez. É. E o Zé Carlos passou um susto aí por causa da... Subiu no telhado e caiu, é. né, Dan? fui lá dar, uma, né, lá dar uma mão pro meu cunhado lá, também assim. você caiu, né? É, o rapaz não... Em... Na casa, foi? rapaz de Franca lá, não escorou a laje direito, né? Deixou a, sem escora pro bar banheiro. E eu, eu vinha sentado colocando lá a a gente desarmou. Ah. Quando eu vi, estava tava de perna pra cima lá. Nossa! Cai Caiu em cima lá do lá, lá. Que pancada. E meu sogro tinha colocado o apígula lá, lá, pra entregar para mim lá em cima. E eu caí, a coluna fez assim. Já não tava boa a coluna, né? para tava é. pressão. Mas a vida tem cada... Eu sofri o um acidente. Estava no banco de trás do carro, ah. me jogou fora, passate. Ixi. Quebrou a espinha. e a ah, gente, não, aí, quebrou a espinha e acabou. É, não estava correndo. Seccionou a medula. Ô, Zé Carlos, ó oh, eu sempre admiro você. E agora eu estou admirando muito mais. Você é, um, você é um grande, viu? Deus tem dado muita vitória para você, dona Lúcia. É só Deus. Só Deus mesmo. Só Deus. Só Deus para me dar força é. com a perda desse, desse menino que eu, que eu perdi. Quantos anos ele tinha? É, 42. 42 anos. 42. Juliano. Juliano. Deixou o Rafael? Deixou o Rafael e a esposa. É, o Rafael está com quantos anos? Três. Três anos? Três. É, e foi o caso de covid, né? É, deu, deu a covid nele e depois complicou, complicou, aí atacou os pulmões dele, né, é. e, e ele não morreu da covid. Ele morreu da, da complicação da Covid. Porque foi mais de um, um, um, um oito meses ou um ano né, que teve Covid, que repetiu, né? ou não Juliano, É, não. não. Não. Foi tempo curto? Não. A primeira... A primeira, a primeira vez. Ele teve Covid, foi para casa, recuperou... É, a m... primeira foi a mulher dele, né? É. Mulher de a mulher dele? A mulher dele teve... Ficou 14 dias isolada no quarto e, e ele que fazia tudo em casa, e, uma, fazia comida, uma. aí ele pegou dela e o menininho pegou também, aí ele pegou, a dele e, e complicou, complicou e ele foi pra cama. Aí foi bacana a cama, febre é alta, dor no corpo, já não estava comendo, aí a prefeita aqui, muito ouvinte fina, foi lá na cabeleira, deu uma, uma força para ele, falou, não Juliano, não vou deixar o aqui não, vou te mandar você. Seu... Para Franca, lá para né? já médico. Eu já te medi. Ela já tinha medicado aqui né, tipo, com antibiótico. Só com antibiótico não um fez defeito. É e menos de franca também não fez. Aí ele entrou mais entrou, entrou reais e sou lembro. entrou em fome. Ele entubou e ficou 14 dias. 14 dias entubados. Aí a gente ficou naquela esperança, né? Aí foi, ia lá, falava, ah, tá, tá mais ou menos, tá, mais ou menos. Aí teve um dia que eu tava querendo ir lá, e eu tava querendo ir. Aí meu filho, aquele dinheiro falou assim, pai, eu acho que você não deve não se não der vir que você vai levar mais mais bactéria para ele e ele pode transmitir para você também. Aí eu não fui aquele dia. Aí passou uma semana. Aí eu ele veio aqui meu filho, o seu pai é, me deu uma pontada no coração hoje. Que eu não sei, eu vi aquela intuição de ser ir lá ver Você é a mãe dele lá ver Eu vou levar você ir lá. Aí nós fomos, arrumamos um fomos. Chegamos lá, estava lá, entupado, né? A gente conversava com ele, pá da perna na mão dele, os braços dele, eu brinquei com ele, ele desmaiava, ele, Ismaiado, né? ele, é. ele... Não, falava, não falava nada. Aí minha esposa notou que ele escorreu uma lágrima né? no olho dele, lá no hospital. Esse dia transformei lá. Porque ele diz que eles ouvem. É. Eu não converto. Você ficou entubado, né? Eu fiquei entubado umas quatro, quatro vezes. Quatro vezes. Eu fiquei ruim lá em Tubar, velho, e não morri não. é Morreu. Mas Deus não sabe morreu. todas as coisas, né? Então, a aí gente... a, a, a eu o médico autorizou nós entrar Entrou eu, minha esposa e meu filho. Aí eu brinquei com ele, conversando com ele. É. Diz que é bom conversar assim com a pessoa. Aí nós viramos as costas e viemos embora. Ele tinha acabado a visita. Aí chegou aqui no paineirão o Luciano, meu filho, ele... O telefone tocou. Tocou. Tocou. Era um médico falando para ele, para ele que o Juliano tinha acabado de falecer. Só que ele não falou nada pra, pra mim, pra mãe dele, não. Só a esposa dele que tá sabendo também. Aí nós viemos, chegou aqui em casa, Até mais ou menos de por que saiu, né? Aí eu falei, bom, agora eu vou tomar banho. Aí eu fui fui tomar banho, minha mulher foi, foi tomar banho, aí na hora que eu saí do banho, que eu fui para a cama, trocar, arrumar, aí eles me falaram, o Juliano faleceu, nossa, aí o mundo acabou para mim na hora, me deu uma tremedeira que eu não parava na cama. Porque a tremedeira fria aqui, não parava na cama. Aí a, prefe... a doutora lá, a prefeita, falou: dá do... umas gotas de, de Rivotril para ele e para a Lourdes. Para eles acalmar, né? Porque. O choque é muito grande? O choque é muito, muito grande é difícil. E ele não vai ser liberado hoje não, ele vai ser liberado só, no, só amanhã assim. Ele vai chegar no veloz 5 horas. Só que aí, a, o pessoal do, que ele era do grupo de oração, né, da igreja, fazia parte e... Aí pediram o pai lá se podia velar ele lá no salão tropical. Aí velou ele até, aí teve a missa, aí velou ele até mais ou menos quatro horas quatro horas. Aí foi embora. É... Nós estávamos juntos lá? É, horas... é. Momento muito difícil, Ô Zé Carlos. A gente aprende tanta coisa, né? A nossa vida é um sopro é. e está nas é. mãos de Deus. É. Aquele que deu vida, só Ele que. Só para tirar. Para tirar e sustentar, né? Sustentar. Porque se a gente não tiver a graça de Deus, a gente não é nada. Mas eu eu percebi você muito mais forte do que eu imaginava. A gente pensa que não, mas você é um testemunho de, de fé. Porque ele também estava em paz com Deus, né? Ah, não foi um, um acidente de carro que ele estava drogado, bêbado, saindo de festa. Ele era um, uma pessoa temente a Deus. É temente a Deus. Um... um um, muito, um levita? Muito religioso. Muito religioso. É. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe. É. Tadinho. Eu fazia parte da. Ele, ele era coordenador, né? Era, o grupo de oração? Grupo de oração. Que Deus abençoe você e dê graça para você. É. Dona Lourdes, seus filhos. É. E... Netos e que o, é. o Rafael possa crescer saudável e ser um, um Juliano aí, a graça de Deus. Eu gravei tudo com o Paulinho aqui junto, testemunhando. É Paulo. Paulo Sérgio, é. filho de quem, Paulo Sérgio? Seu pai. Hã? como que chama o seu pai? Braille, me E a sua mãe? Ah, tá e, e como que os seus irmãos? Júlio César Mesada. Mesada? E, e irmã? Meu irmão só. Só um irmão. É isso aí, Zé Nilton Carlos. Nilton César também. Tá Nilton César. Dia 17 de agosto de 2021. A primeira vez que eu estou vendo o Zé Carlos depois do passamento do Juliano. Foi que dia mesmo que foi? Que... Foi dia 16 de, de julho. 16 de julho. Hoje fez três meses. Ontem três meses. Três meses? É. Onde? Ontem fez três, três. meses. Vai ter a missa dele agora. É. Deus abençoe. É. Infelizmente não volta mais, né? A gente tem que com... tentar conforme, conformar. Não tá fácil, olha lá. Porque ele vinha todo dia, ele, eles vêm almoçar aqui em casa. Os filhos, tudo e as horas. Eles almoçam aqui. A World faz, né? O almoço. Então, cada vez meio-dia que esse portão aqui abre, meu coração parece que. Dispara. Dispara. É é Deus parece que parece que eu estou vendo ele, ele chega Deus é, é bom no é um sentido todo, todo lugar né, do canto da casa a gente lembra dele. O Zé Carlos tem tinha três filhos, agora ficou com dois e já tem um. Os netos seus são quantos, né, É... é quatro. Quatro netos. O Rafael? Tem o Rafael, o Luiz Henrique, esse moreninho saiu, o Pedro e o Lucas. O Lucas. É. É isso aí. Ô, Zé Carlos, tá escurecendo e eu vou chegar ali no Paulinho antes da dele entrar para o banheiro. Paulinho Facas. da faca É. Eu sempre venho aqui e passo lá. Ó, oh, Deus abençoe e a gente é confiar no Senhor. Tem uma passagem da Bíblia que a gente não esquece. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A presença dele é que dá força, conforto e graça para a gente. Pra gente... Sabedoria também, né, pra... sabedoria continuar tocando a vida. Continuar. Esquecer. Esquecer não. não esquece, não. Amém. Deus abençoe. Paulinho, um abraço para você. Amém. Deus. Foi muito bom te conhecer. Amém. sei Eu Eu com esse braço. Foto também. também. É mesmo? É. Tira a foto minha aqui filmando você. Não, mas você, você com o seu celular, você tira ou não? O seu celular. Aí ó, vamos ver se você se capricha mesmo. Ele é, ele é fotógrafo. 40 é anos. É. é. É Paulinho. Ele está tirando a foto minha aqui. Aí você põe no Facebook. Aí ó. Paulinho. Eu também vou fazer isso, viu? Com o meu celular aqui, ó. Aí tira um a também, ó. Eu trantei aqui que você ia sair, viu? Ah, Cê. Tá. É, eu vou Tá. vou tirar um aqui pro Zé Carlos. Agora tá com, uma, com pouca luz, né, Paulinho? Ah, tirou? Eu já tirei. Tirou? Tirei. Ó, valeu, Zé Carlos. Oh, Deus abençoe, viu? Tá cedo. Eu vou, vou, eu vou, vou, vou mandar. Andar. Olha aí, rapaz, eu, eu quero ver a minha. A minha. Ah. Olha lá. Chique, vou é parec... a minha. Vou parecendo gente grande aí. Aí, ó. Olha o barrigão. E aí, ó. Ah, lá, é. Ah, eu, eu. você parece que tirou meu cabelo, é? Eita coisa boa, viu? Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Aí ó. Aí, ó. Oh, que beleza. Falou, gente. Ô, ô, ô. Vamos, vamos, vamos entrar dessa. Não, cadeira ô, aí, outra volta. hora. Deus abençoe. Paulinho. Zé Carlos, eu gosto muito de você. Agora você? eu passei a admirar você.